Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos buscar interpretar o significado da derivada em um contexto. E para conversar sobre isso vamos observar duas pequenas questões sobre esse assunto. A primeira questão diz o seguinte: Eduardo dirigiu da cidade do Rio de Janeiro até Teresópolis. A função d fornece a distância total que Eduardo dirigiu em quilômetros t horas depois que ele saiu. Qual é a melhor interpretação para a seguinte declaração? d' de 2 é igual a 100. Então, pause esse vídeo e tente realizar essa interpretação. O que você acha que isso significa? E certifique-se de incluir as unidades apropriadas. Eu vou esperar você fazer isso. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora? Se d é igual à distância, a distância percorrida, então, para obter d' você precisa derivar d em relação ao tempo. E uma maneira de pensar sobre isso é que isso aqui é a taxa de variação de d. Então, podemos ver isso como d' instantâneo, ou seja, a taxa instantânea. E ambas são funções de t. Então, como podemos ver d' de 2 sendo igual a 100? Bem, o nosso t está em horas, sendo assim, esse 2 que está aqui dentro desse parênteses é o tempo em horas, ou seja, temos duas horas. Isso significa que depois que Eduardo saiu do Rio de Janeiro, ele dirigiu por duas horas. Então, vamos escrever isso aqui. Isso significa que duas horas depois que Eduardo saiu, no um instante de tempo igual a duas horas, ele vai ter uma taxa de variação instantânea de 100. Mas, sem o quê? Qual é a unidade de medida desse 100? Bem, a distância é dada em quilômetros, certo? Sendo assim, a taxa de variação é dada em quilômetros por unidade de tempo, que, nesse caso, a unidade de tempo é a hora. Então, temos 100 km por hora. Essa é a interpretação aqui. Vamos fazer outra questão agora? Aqui, somos informados que um tanque de água está sendo drenado. A função v dá o volume de líquido no tanque em litros após t minutos. Qual é a melhor interpretação para a seguinte declaração? A inclinação da reta tangente ao gráfico de v em t igual a 7 é igual a 3 negativos. Então, pause esse vídeo e tente fazer isso. E faça igual ao que fizemos no exemplo anterior. Escreva a interpretação e certifique-se de colocar as unidades corretas também. Vamos fazer juntos agora? Vamos ver aqui o que está acontecendo. v vai nos dar o volume em função do tempo. O volume é em litros e o tempo está em minutos. A questão está falando sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico, a inclinação da reta tangente para o gráfico de v, que é v' nesse caso. Então, se você calcular a derivada em relação ao tempo, isso vai te dar o v'. E todas essas são funções de t. O problema falou que, em t igual a 7, temos que isso é igual a "-3". Então, é isso, que é a mesma coisa que a inclinação da reta tangente. Sendo assim, temos que v' com t igual a 7 minutos, ou seja, a nossa variação de volume em relação ao tempo, é igual a 3 negativo. Bem, Você poderia dizer o seguinte, isso significa que, depois de 7 minutos, o tanque está sendo drenado em um instante de tempo, ou seja, instantaneamente. E é por isso que precisamos desse cálculo para determinar a taxa instantânea. Mas vamos lá, continuando. Ele está sendo drenado com uma taxa de variação instantânea d. Agora, você pode ser tentado ou tentada a dizer que está sendo drenado a uma taxa instantânea de 3 litros negativos por minuto. Mas lembre-se, o sinal negativo aqui na frente do 3 apenas mostra que o volume está diminuindo. Então, uma forma de pensar sobre isso é que esse negativo já está sendo contabilizado quando você está dizendo que está sendo drenado. Se isso fosse positivo, significaria que ele está sendo preenchido. Então, está sendo drenado a uma taxa instantânea de 3 litros por minuto. E como eu sei que a unidade que é litros por minuto? Bem, a função de volume é em termos de litros e o tempo está em minutos.